E agora, Celso Vernizzi. O aumento do Tempo. Olá, carnaval de instabilidade, muita chuva, frente fria chegando, áreas de chuva que já estão no interior do estado. O calor dá uma boa caída, refresca porque vão vir ventos do mar em direção ao continente. A sensação dos 40 graus da quinta e da sexta-feira. A sensação térmica mais elevada vai embora e vamos ter 26, 27 graus de máxima e à noite até uma brisa fresca para aliviar aquele calorão que fez durante a semana. Portanto, muita chuva durante o carnaval. Na segunda e na terça-feira, períodos de melhoria, mas sábado e domingo é guarda-chuvas e pulando na chuva, Fulião. Grande abraço! O aumento do tempo.